tarde, pérolas do Senhor, irmãs amadas, que o amor do Pai esteja enchendo o coração de vocês, que nessa tarde o Senhor possa alegrar teu coração, te encher de coragem, de vida, de fé, em nome do Senhor Jesus, amém? Uh, nessa tarde nós vamos compartilhar aqui uh, sobre vulnerabilidade, né? Sobre como é difícil a gente estar nessa condição, muitas vezes, de não saber o que vai acontecer. E nós vamos falar aqui, uma palavra que Deus tem tocado o meu coração, falado essa semana que passou, sobre a vida de Davi, que enfrentou muitas situações, né? que ele se viu vulnerável, que ele se viu em incertezas, mas que através da fé, da confiança no Senhor, ele venceu. Amém? Antes de nós começarmos a meditar, eu gostaria de orar com você. Que você possa fechar os seus olhos, irmã. Aí onde você está. Coloca teu coração diante do Senhor. E deixa o Senhor encher teu coração de paz. Talvez teus dias não estejam sendo fáceis. Talvez as incertezas estão invadindo muitas vezes teu coração. Talvez você não saiba o que vai ser o dia de amanhã. Talvez você não tenha certeza de nada. Mas uma coisa a gente pode ter certeza. Que o Senhor Jesus está conosco todos os dias. Que o amor dEle, que o ousado amor dEle nos alcança todos os dias. Feche os teus olhos e clama ao Senhor agora. Pai querido e amado... Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui com as minhas irmãs nessa tarde, Senhor, unidas no Teu nome, não confiando, Senhor, naquilo que sabemos ou nas certezas que temos, mas sim, Senhor, apoiadas na fé que temos em Ti, na confiança de que Tu estás conosco nesse dia. Que Tu nos socorre, Senhor, nas nossas faltas, nas nossas fraquezas. Que Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Que Tu és aquele que enche a nossa boca da palavra certa, correta, cheia de esperança. Que Tu és aquele que guarda a nossa casa, a nossa família, Senhor. Que Tu és aquele que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Em nome de Jesus, que a tua paz enche o coração das minhas irmãs agora. Que Tu esteja, Senhor, tocando, Senhor, o coração de cada uma de nós, Pai, nos ajudando a ser essa mulher, Senhor, virtuosa, nos ajudando a ser essa coluna que precisamos ser na nossa casa, nós precisamos muito de Ti, Senhor, muito, muito de Ti para expressar Tuas virtudes, para que Tu encha nosso coração de bondade, de graça, de misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua paz se derrame nas nossas casas, entregamos a ti nossas famílias, entregamos a ti nossa vida e senhores descansamos em ti, todas as nossas ansiedades, nossos pedidos, já agradecemos porque sabemos que tu cuida Senhor das nossas coisas, tu és aquele que peleja por nós Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te louvo por essa tarde, por essa oportunidade, Pai. Amém. Amém, irmãs. Gostaria de convidar você então para abrir em 1 Samuel, no capítulo 17. A partir do versículo 12, eu creio que muitas das irmãs já conhecem a história de Davi, mas eu queria ver em alguns aspectos, né? Como foi essa luta? Como foi que ele enfrentou essas batalhas? Porque nós temos enfrentado muitas batalhas, muitos gigantes na nossa vida. E como nós vamos uh, encarar isso? Como nós temos olhado essas situações, né? E antes de nós lermos, lermos aqui a passagem do versículo do capítulo 17 de 1 Samuel, do versículo 12 em diante, Gostaria de fazer duas perguntas que eu vi num livro e que isso tocou muito a minha vida. É a seguinte, a primeira é essa. O que você tentaria fazer se soubesse que não iria falhar? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, o que valeria a pena fazer mesmo que eu fracassasse? Primeira pergunta me dá várias opções para uma certeza de vitória. Para uma certeza de que tudo vai dar certo. A segunda pergunta, ela me faz pensar se eu tenho coragem de caminhar, de prosseguir, mesmo quando eu acho que as coisas vão dar errado. Mesmo quando eu não tenho essa certeza. Será que eu paraliso ou eu sigo em frente? Fique pensando aí. E nós vamos ler aqui ver qual foi a decisão de Davi. Versículo 12 diz assim. Davi era filho daquele frateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha oito filhos. Nos dias de Saul, dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os três filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadabe e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os três maiores seguiram Saúl. Davi, porém, ia a Saúl e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por quarenta dias. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te para teus irmãos um efa desse trigo tostado e esses dez pães e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Porém esses dez queijos leva-os ao comandante de mil e visitará teus irmãos a ver se vão bem e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Gessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxera os cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gati. E falou as mesmas coisas que antes falara. E Davi ouviu. Todos os israelitas vendo aquele homem fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar o rei acumulará de grandes riquezas. E lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo dizendo, que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe assim a ira contra Davi e disse, Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta? Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa e o povo tornou a responder como Dantes. Vamos até aqui por enquanto. Você pode ver que Davi era um, o irmão mais novo de oito irmãos. Ou seja, ele nem ia ser ouvido. Seus irmãos mais velhos já eram guerreiros, né? Ele estava lá cuidando da ovelha dos pés. Do, do, do pai dele, ele estava uh, levando comida no acampamento, obedecendo as ordens do pai, mas no coração de Davi, ele não estava fazendo um, um, um serviço, uh, como que eu vou dizer, desqualificado, não, ele estava fazendo o melhor que ele podia dentro do cuidado com as ovelhas, tanto que quem conhece a história de Davi sabe que quando um leão atacou o, exército, o, o rebanho das ovelhas, ele foi lá e matou o leão. E quando veio o urso, ele também enfrentou o urso e matou o urso, mas as ovelhas ficaram intactas. O que que mostrava dentro disso? O que que revelava, o que que essa atitude revelava de Davi? Que ele estava lá no campo, sozinho, cuidando das ovelhas, vulnerável a ataques de animais selvagens, mas ele não se sentia desamparado, porque ele tinha um coração comprometido, irmãs. Ele tinha um coração comprometido com aquelas ovelhas, com aqueles rebanhos. E aquela responsabilidade assumida por Davi, aquele comprometimento, revestia ele de uma autoridade de Deus que fazia com que as ovelhas que estavam sobre a proteção dele ficassem bem guardadas e ele tivesse vitória contra as coisas que atacavam o rebanho. E quando ele ia exercer o seu trabalho, ele ouvia bem o que o pai dizia, ele já se levantava de madrugada, ele não deixava as coisas de qualquer jeito. Domingo, o pastor falou aqui, que às vezes a gente deseja um trabalho tal, mas a gente não quer chegar no processo, passar pelo processo para conseguir esse trabalho. E aqui Davi, ele sonhava em ser um guerreiro, ele, ele, ele via aquilo, aquilo estava nele. Mas antes dele chegar a ser um guerreiro do exército de Saul, antes dele nem pensar, mas antes dele ser um rei de Israel, Deus estava preparando ele, colocando ele em situação de vulnerabilidade, cuidando das ovelhas do seu pai. Muitos podiam dizer, mas eu deixava as ovelhas morrer lá. Não é capaz que eu ia enfrentar leão e urso por causa de umas ovelhas? Mas esse não era o coração de Davi. Quando nós nos comprometemos com algo, irmãos, isso fala do nosso propósito, da onde a gente vai chegar, entende? O Senhor, Ele confia coisas nas nossas vidas e Deus quer ver qual é o comprometimento que a gente tem sem ter certeza se uh, o meu comprometimento vai ser positivo ou negativo, vou, vou ter reações positivas ou negativas ao meu favor. Quando Davi chegou, ele foi lá, fez tudo conforme o pai mandou, deixou os suprimentos, foi ver como estavam seus irmãos. E quando ele viu aquele gigante desafiando o exército de Deus, aquilo mexeu com ele. Todo aquele homem, toda aquela mulher que de alguma forma vê a sua família, vê a igreja, vê a, a, o lugar em que Deus colocou para ele estar ali comprometido, ser atacado pelas trevas... Ele não consegue ficar quieto, ele não consegue dizer, ah, deixa para lá, azar, se for atacado vai ser, senão... não, ele se compromete. Eu vejo muito no coração de Davi, o coração de uma mãe, não é? A gente ainda diz mãe parece uma leoa, né? Ou mãe uh, parece que ela vai lá e ataca porque porque a mãe está comprometida em guardar os seus filhos. E muitas vezes a gente se vê em situações de vulnerabilidade. A gente pensa assim: mas será que eu vou acertar como mãe? Será que eu vou acertar em criar meus filhos? Será que eu vou acertar nesse trabalho? Será que eu vou fazer as coisas certas como o Senhor está pedindo? Mas o Senhor não está pedindo a tua coragem com garantias de que você vai acertar. Ele quer saber se você se compromete e vai. Como Davi foi. Ele se comprometeu baseado em que Deus estava com ele. Então a vulnerabilidade, ser vulnerável não é conhecer vitórias ou derrotas. É compreender a necessidade de ambas. É se envolver e se entregar por inteiro. Irmãos nós, irmãs, nós estamos num, num, numa sociedade que quer garantias de vitórias. A geração de hoje não tem medo da morte, ela tem medo da vida. Porque ela tem medo de viver e que as coisas dêem errado. Ah, mas e se eu não passar no vestibular? Ah, mas e se eu casar e não der certo? Ah, mas e se eu tentar esse trabalho e eu demonstrar que eu não tenho... Hum, Conhecimento suficiente, ah, mas e se der errado? Então eu prefiro não viver do que arriscar a me comprometer a errar. E Irmãs, é quando a gente erra. Às vezes, na maioria das vezes, é quando a gente erra, é quando dá errado que a gente mais aprende. É nos momentos que a gente mais aprende. Os momentos que eu mais aprendi foi quando em situações de vulnerabilidade eu tive que me comprometer. Me comprometer em criar meus filhos, sozinha, muitas vezes, sem saber, sem ter garantias, nenhuma. Se o que eu estava fazendo ia ser correto, se era dessa forma, mas eu olhava para o Senhor, confiando no Senhor. É como esses dias eu vi um, um, uma história de um irmão que diz que quando ele via a sua esposa grávida, do seu primeiro filho, ele olhava a, a, a barriga da esposa e já sabia que a criança que estava ali dentro... Era filho, era um amor incompreensível. Uh, o amor que ele tinha por aquela criança não dizia respeito às certezas que ele ia ter se aquela criança ia obedecer sempre ele, se aquela criança ia dar orgulho para ele, se aquela criança nunca ia errar, se ela ia se comprometer na escola, em estudar, se, enfim. Se ela ia realmente seguir os caminhos do Senhor, como ele ia ensinar. Ele não tinha ideia do que esperava dele. Mas ele amava aquela criança e aquele amor fazia ele se comprometer. Ter responsabilidade de fazer com que aquela criança vivesse, fosse bem nutrida, criada, amada, sem garantias nenhuma. Quando o Senhor olhou para nós, ele nos amou, ele se colocou em situação de fraqueza na cruz. Para poder, dando a vida, para poder, daquela forma, dando a vida por nós, nós pudéssemos também amá-lo, entender o amor dele por nós. Um amor que não tinha expectativas e reações corretas, mas um amor que estava ali, uh, sabendo que dentro de vitórias, de erros, de acertos, de derrotas, supostas derrotas, ele queria estar comprometido com aquela vida, com aquele propósito. Então muitas vezes a gente pode estar olhando para a nossa família, para nossa própria vida, sem coragem de viver, sem coragem de dar um passo adiante, irmãs. Sem coragem de saber, às vezes a gente olha para as escolhas dos nossos filhos, ou olha para o nosso esposo, ou olha para a nossa família, ou, Ai, será que eu fiz a escolha certa? Aonde foi que eu errei? Não é questões de erros, é a questão de como você lida com as coisas quando elas dão errado. É se você continua amando essa pessoa mesmo quando ela tem defeitos. A geração de hoje, os jovens de hoje, estão clamando por isso. Para que seus pais, para que a igreja olhe para eles e os ame apesar deles. Eles querem ter certeza, porque de uma certeza eles têm, eu nunca vou acertar sempre. Eu posso decepcionar você, mãe, pai. Eu posso decepcionar você, igreja, mas você vai continuar me amando? Ou o teu amor tem condições, tem preço, tempo e prazo? Você entende? Então quando Davi entrou ali... E chamaram ele de soberbo, ele quis dizer, não, o que eu te fiz? Eu não estou aqui para dizer que vocês não têm coragem, eu não estou aqui para dizer que vocês estão errados, eu estou aqui com meu coração pulsando para colocar para fora o propósito que Deus me deu, eu quero me comprometer com Israel, eu vou para a luta. E quando ah, falaram para Saul que Davi podia ir para a luta, Saul já quis colocar uma armadura em Davi. E assim muitos dizem, faz de tal jeito, luta de tal jeito, te dão conselhos, dizem como você tem que fazer. E aquilo nada se encaixa. Porque o Senhor está dizendo, você não precisa disso. Você precisa estar aos meus pés, ouvir a minha voz, confiar na minha presença. E você precisa ter coragem de viver a vida que eu te dei de presente. Perfeição não existe. No caminho você vai errar. Esses dias, irmãs, eu estava assistindo um, um, uns vídeos sobre gestão de empresas e coisas. E o testemunho de um rapaz dizendo que ele foi para os Estados Unidos e ele queria empreender lá. E a primeira coisa que as pessoas de lá perguntaram para ele era quantas empresas ele já tinha tido na vida. E ele diz, não, é a primeira. Eles, e aí eles, que eles disseram, então, nós não temos interesse de ainda investir em você. Se você me dissesse que já tinha tido umas três ou quatro empresas e elas tinham falido e você estava aqui tentando empreender de novo, então a gente investiria, porque daí você já estaria maduro para fazer negócios. E ainda ele comparou, que ele disse que aqui no Brasil é o contrário. Aqui no Brasil é, quantas empresas você já teve e nunca faliu, nunca deu errado. Por isso nós somos um país extremamente ansioso, com pessoas extremamente ansiosas, com medo de viver, com medo de dar errado, com medo da humilhação. Com medo de viver, com medo de se expor, com medo de relacionamento. Com medo de, de confiar em Deus. Com medo de testemunhar. Porque nós estamos iludidos com uma vida que não tem erro. Nós queremos que Deus nos dê garantia que nada vai dar errado na nossa vida. Muitas vezes é as quedas que tornam nossos joelhos fortes. Nossas pernas fortes. Que firmam nossos pés. É as decepções com a gente que fazem a gente levantar. Com mais humildade. É as situações difíceis. É as situações que a gente erra e fica envergonhado. Que criem em nós um coração que não julga o próximo. Então o que, que está faltando? Eu me comprometer. Eu ter responsabilidades. Hoje eu ainda comentava com, com meu esposo que eu, eu lembrando de situações uh, atrás, logo que eu cheguei aqui em Novamburgo, Hamburgo, que eu passei por situações muito difíceis, inclusive por um divórcio, e eu lembro que eu estava chorando muito, muito, muito, e eu queria ir embora, eu não queria mais ficar em Novamburgo, Hamburgo, eu não queria continuar com missão, eu não queria mais nada, Se Deus envia outro, minha vida, se eu não, não dá, não serve, eu quero ir embora. E eu lembro que o Senhor disse para mim, levanta, enxuga as lágrimas e vai pregar o que eu te mandei. Vai dar estudo, vai lá falar o que eu te mandei. E aquilo me deixou assim impactada. Eu pensando que o Senhor ia olhar eu ali, né, dando uma esfregadinha nas minhas feridas. E que Ele ia dizer, isso André é pobre de ti, olha só, volta para casa. Mas o que o Senhor estava querendo me dizer é: eu não desisti de ti, apesar das coisas darem errado para ti. Esse erro, essa provação vai te levantar mais forte. Isso vai fazer você não se comparar com o outro, nem olhar para os gigantes quando ele se levantar na tua vida. Você não vai ficar como o exército de Saul, medindo o tamanho da espada do gigante, o tamanho do peso do escudo, ou qual era o tipo de capacete que ele tinha, mas você vai olhar para mim e vai enfrentar a vida baseada no que eu vou te dizer. E irmãos, quanto mais eu achava que eu tinha que receber, mais o Senhor mandava eu dar. E eu sempre digo que foi nesse processo de me doar para a igreja e me doar para os três filhos que tinham ficado comigo que impediram de eu cair numa depressão profunda. Porque eu entregava todo dia o que eu tinha, todo dia o que eu tinha e todo dia eu ia para os pés do Senhor. Então a vida dá muitas coisas, elas dão errada, mas você pode levantar e enfrentar no nome de Jesus, porque é Ele que está contigo. Você não precisa se encolher, você pode dar mais. Né? E aí aqui, ainda fala que os irmãos dele ficaram com raiva dele por causa disso. Porque muitas vezes as pessoas que estão na batalha contigo, lutando contigo, elas vão dizer, vamos embora, vamos enfrentar, vamos lá, tenha fé, vamos seguir. Mas tem aqueles amigos que são plateia, vocês conhecem a plateia? Eles ficam lá, se tudo dá certo para ti, eles te aplaudem. Se der errado, eles vão vaiar. E eles ficam te olhando para ver como é que tu reage se tu é vaiado. Ou como é que tu reage se tu é aplaudido. Mas eles só são plateia. Eles não levantam para fazer nada. Nem para lutar, nem para te ajudar. Eles estão ali para ver. A coragem que eles não têm e decidiram não ter se você vai conseguir resistir. Então, nós não podemos ouvir como o Davi não ouviu o que os irmãos dele estavam dizendo. Os irmãos estavam na plateia. Vendo o tamanho de gigante, ele não ouviu. Ele disse, eu fui chamado para ir para o meio da batalha. E para guerrear pelo Senhor. E ele foi preparado com esse coração quando ele cuidava das ovelhas, daquelas... Poucas ovelhas, como o irmão dele disse, com quem que tu deixou aquelas poucas ovelhas? Ele não deixou as poucas ovelhas abandonadas, ele deixou alguém cuidando. Então você pode achar que aquilo que está nas tuas mãos hoje para te cuidar é algo pouco, não é valioso. Essa semana ainda compartilhei com uma irmã que ela disse, hoje eu resolvi tirar o dia para ficar com a filha dela, com as netas comer um pipoca olhar um filme e ela achou que essas coisas que ela estava fazendo não eram espirituais aí eu disse para ela o senhor tem me convencido que quando a gente está com a nossa família que a gente está ali alegrando o coração daquelas crianças que a gente está se doando que a gente está presente que a gente está comprometido é nessa hora que tu mais prega jesus para eles quando você desce né? lá na altura deles, da criança, do adolescente, você fica com eles, você se mostra presente com eles. O que me garante que eles vão se converter, irmã? Não tem garantias. Apenas a gente confia no amor do Senhor e na palavra do Senhor. Isso sim, ela não volta para o Senhor vazia, sem que faça aquilo que Ele ordenou. Então, irmãs, Ser vulnerável, estar vulnerável, não é uma fraqueza. Né? É a incerteza, os riscos e a exposição emocional que enfrentamos todos os dias e que não são opcionais. Ou seja, eu, quando eu me relaciono, quando eu entro na vida, quando eu, eu nasci, quando eu entrei para a existência, eu já estava vulnerável na mão de alguém. Eu já estava ali construindo relacionamentos. Então, eu tenho que me preparar para enfrentar situações difíceis. Eu tenho que estar predisposta a saber que tem relacionamentos difíceis. Mas como eu vou agir? Como isso tem afetado a minha vida? Como eu tenho lidado com a minha própria fé em relação ao Senhor? Quando eu oro pedindo que tudo dê certo. Quando eu oro pedindo, Senhor, Deus o livre afasta de mim. Se existe o dia mal E ele disse, prepara porque a tempestade vem sobre a casa que está na rocha e sobre a casa que está na areia. Te prepara para os dias mal que vem o dia mau. Então não é uma punição. A vida é assim. Essa é... Foi a consequência né, do pecado do homem lá de Adão. Essa é a vida, ela tem coisas ruins, ela tem coisas boas. Mas aquele que tem Cristo, ele sabe enfrentar essas situações. Ele enfrenta, ele chora, mas ele levanta, ele não fica prostrado. Ele vai não confiando em si mesmo, não é sábio os seus próprios olhos. Mas ele pede coragem para o Senhor. Aqui no, no capítulo, para nós encerrando, né? no capítulo 17, no versículo 41, diz assim: O Filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o Filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o Filisteu a Davi. Disse mais o Filisteu a Davi: Venha a mim e darei a tua carne as aves do céu e as bestas feras do campo. Na nossa luta contra os gigantes da nossa vida, nós vamos sentir a ameaça da fala, sabe? Você não vai conseguir. Quem é você? Você está achando o quê? Que você vai vencer? Que você vai sair dessa situação? que você vai, vai sair dessa falência ou desse relacionamento, nunca mais você vai encontrar ninguém. Você não é uma boa mãe, você não é uma boa dona de casa, ninguém quer você. Essas são as falas do gigante. Mas olha só, Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel." Oh glória a Deus Quando você ouvir essas vozes irmãs, diz, Em nome de Jesus Eu vou contra ti Espírito de depressão De ansiedade De medo No nome do Senhor Deus dos exércitos E tu vai perder hoje a tua cabeça Ou seja, a tua autoridade A tua ideia sobre a minha vida e sobre a minha casa E diga Não preciso de garantias Eu quero servir ao meu Senhor e a minha garantia é que eu já li o final da Bíblia. Eu sei que a vitória é do meu Cristo. Então quando nós nos posicionamos pelo Senhor, nós vamos de fé em fé. Nós não ficamos esmorecidas, desanimadas. O desânimo vem, mas é, abatidos, mas não destruídos, né? Porque nós sabemos... Que nós somos um vaso de barro, mas dentro de nós tem um tesouro de ouro. E assim como Davi prevaleceu contra o Filisteu, atirando com uma funda, uma pedra, que foi ali no local exato. Foi Deus que deu aquela vitória. Mas a vitória veio por meio de um vaso que quis se comprometer. Irmãos, o que mais nós estamos precisando hoje é de pessoas que se comprometam, que tenham, tomem responsabilidades, empenhem uma palavra e diga não eu vou até o fim. Como a palavra do Senhor diz que Deus, que Jesus os amou e os amou até o fim. Sem pensar e se não der certo, eu continuarei amando. E se der errado, eu continuarei amando. Mas e se meu filho eu continuarei amando? Ele é meu filho. É desafiador. É, é um gigante. Vencer nossas expectativas, nossas próprias exigências, porque a gente coloca exigências. Nós somos cruéis com a gente e somos cruéis com o outro. Então, quando nós... Perdermos essa exigência de querermos ser tão perfeccionistas e perfeitos em tudo que fizermos, nós vamos entender que a vida é assim. O, a, a parte que dá errado, eu me humilho e eu ganho força para vencer o orgulho lá da frente. Eu me levanto mais forte. Por isso que Paulo falava: quando estou fraco, aí é que sou forte. Porque o nome do Senhor é exaltado. Amém, irmãs? Que você tome essa palavra no teu coração. Né? Que você deixe o Espírito Santo encher a tua vida de coragem, de ousadia. Você pode estar pensando que tantas coisas podem estar pode terem dado supostamente errado para você, você pode estar passando por dificuldades, mas dentro dessa dificuldade, o Senhor quer te surpreender, te dando coragem para enfrentá-la, ela não vai te matar, ela não vai te destruir. Use isso para você se erguer em fé, e sair com mais coragem, para que você possa sim cumprir com aquilo que Deus tem para você. Ele vai te surpreender. Às vezes quando eu olho para trás em situações da minha vida, de como que, como que eu estou aqui ainda hoje? Como que eu não fui vencida lá atrás? Por as coisas que me aconteceram. Aí eu entendo que é um Deus que tem me trazido nos braços. Que é um Deus que tem transformado os limões em limonadas, né? Situações adversas em experiências de convicção, de fé. E que a gente não tem que ter vergonha quando as coisas dão errado. A gente tem que ter fé, se erguer e orar. Jó, tudo tinha dado errado. Mas ele foi para a presença do Senhor. E quando ele teve disposição de orar por aqueles amigos né, que o perseguiram, a sorte dele foi mudada. Então alegra teu coração, fortalece teu coração e te levanta e o Senhor é contigo, amém? Assim como foi com Pedro, Pedro estava desacreditado, Jesus foi lá e fortaleceu ele. Eu declaro em nome de Jesus sobre a tua vida, que o Senhor te fortaleça nessa tarde. Que o Senhor te dê fé, que você continue no jejum, na oração pela tua casa, pelo teu lar, pela causa de Cristo na igreja, nessa terra. Que Ele te use como uma coluna forte no Senhor. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, eu agradeço a ti, Senhor. Pelo Teu amor derramado nos nossos corações. Eu agradeço a Ti pelo Teu ousado amor. Que nos amou sem garantias. Sem exigir garantias que tudo ia dar certo. Tu nos amou quando tudo estava errado. Tu acreditou que Teu amor recuperaria tudo em nós, Pai. E Teu amor nos resgata. Nos enche de coragem. Nos enche de ousadia e de esperança. Em Ti. Que teu Espírito Santo fortaleça minhas irmãs. Que tudo isso que muitas vezes nós temos enfrentado se torne uma pérola preciosa para nós oferecer, Senhor. Em nome de Jesus que tu leve cura, que tu leve restauração em cada coração. Que tu repreenda o medo, a ansiedade, a depressão, a tristeza. Esse falar do gigante na nossa mente seja totalmente destruído pela certeza da operação de Cristo em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu te agradeço, eu te louvo e peço que tu nos continue nos conduzindo Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, que você possa agora ouvir esse louvor e adorar o Senhor aí na tua casa, amém?